E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, estamos aqui mais uma vez para trazer sneak peeks da próxima atualização do Clash Royale Galera, hoje eu quero apresentar para vocês o primeiro sneak peek que é a nova arena A nova arena que vai ser a nova arena 8, ou seja, ela vai ficar entre a antiga arena 8 que era a lendária E a, a antiga arena 7 que era a arena real então essa nova arena ela vai ser desbloqueada a partir de 2300 troféus o que é muito legal vocês sabiam que entre uma entre a arena 7 antiga e a arena 8 lendária existe uma discrepância de troféus de mil troféus o que é muita coisa e a nova arena veio aqui dá uma dinâmica legal entre os 2000 e 3 mil troféus. Então como que ficaram as arenas? A oficina do construtor vai continuar a arena 6, a arena real vai continuar a arena 7, só que agora na arena 8 nós temos o pico congelado, que é essa nova arena, que mais ou menos uma arena de natal, mais ou menos filmes da Disney Frozen <risos> e... Também, depois da Arena é, do Pico Congelado, nós temos a Arena Lendária, que ainda continua com mais, para mais de 3 mil troféus. Agora vocês vão poder ter uma vista de mais ou menos como vai ficar essa Arena, o design da Arena de, de, realmente. Vocês podem ver que, são, que ela é bem temática no tema... De, de neve mesmo, e eu achei ela bem bonita, ela, na verdade, ela é na verdade um pouco simples, mas ela veio é, tratar bem ao propósito que ela foi destinada, que é ser uma nova arena dinâmica pra gente aí, vocês podem ver que o mago de gelo praticamente desaparece, porque ele é das mesmas cores do chão, então é isso, hoje o sneak peek é bem curtinho, só pra falar que nós teremos mais sneak peeks, e pra falar da nova arena e toda vez que temos atualização toda vez que temos arena nova temos o que o que mãe o que o que Supercell? ah tá eu não posso falar mais nada galera fica ah, fica no ar fica no ar a gente se vê amanhã porque todo dia vai ter que pique até o dia da atualização beleza então é isso falou um grande abraço do gordinho e até a próxima